Eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio que eu mesma inventei muito criativa que sou. O objetivo do desafio é fazer um look monocromático, o que é isso? Fazer um look com uma cor só. No COVID, né gente? Porque na vida não tem muitas opções assim, não. Nós vamos utilizar aquela opção lá, aquela ferramenta do COVID de criar visual, que não tem nada a ver com visual. O desafio é só criar um visual pra brincar mesmo. Aqui essa aba. O que que eu fiz, né? Pra começar? Eu vim aqui em cor e eu, cliquei, e eu fiz um papelzinho pra cada cor. Que eu todos são 20 e coloquei todos nesse pacotinho aqui, que vai ser nosso pacotinho de sorteio ao longo dos 20 vídeos. Então assim, eu não vou escolher, não vou por ordem, vai ser sorteado mesmo a cor. E a gente vai ter que fazer um look inteiro dos pés à cabeça da mesma cor. Joguei e desafiei pra vocês também. Só lembrando também que eu esqueci de falar no meu último vídeo lá, que eu tava toda louca pra falar que eu bastei de nível, mas eu também estou com uma nova parceria que é com um grupo do Facebook diferente dessa vez, já que o vitrine acabou, né, gente? Tive que correr atrás do prejuízo. É o grupo Trend Fashion Brasil Covid Fashion. Esse aqui. Então, vamos ao desafio, né? Vamos primeiro sortear qual vai ser a nossa cor do dia. Ai, meu Deus. Bem, Ai, ai, ai, vamos ver que é... vinho. Achei que a gente ia começar com uma cor mais viva, mas começamos com vinho, então vinho que será. Então ó, vamos vir aqui, clicar em vinho e vai aparecer tudo que eu tenho em vinho. Eu quero colocar um cabelo pra, pro alto primeiro, pra poder enxergar a roupa certinho, né? E assim, cabelo, vinho é o pluma, né? Basicamente. Então temos algumas cores. Então vamos começar procurando um macacão, um vinho, será que eu tenho? Não. Vamos pro vestido, então, que acho que é a opção mais fácil. Ah, eu adoro essa cor. Nossa, isso aqui não é roxo, não. Ué. Tá. Ah, esse vestido é tão lindo. Eu lembro de usar ele. Um desafio meio praia, assim. Isso aqui pra mim é um pouco vermelho, né? Não é tão vinho, assim. Esse aqui é bem vinho. Eu vou com esse daqui, que é um dos meus favoritos. Assim, quase a cor do meu batom. Colocar o vestido. Agora a gente vai os sapatos cor de vinho. E eu só tenho algumas opções aqui. Ai, essa cor bateu bem. Vamos lá. Bolsa. Queria uma bolsa de mão. A gente, eu tenho três bolsas cor de vinho. Ai, ai, ai. Horrível essa bolsa. Vou com essa escolha. Joias. Putz, gente, joia Não vai ter ah, Tem duas, eu vou colocar as duas, né? Não sou boba nem nada Será que não tem algum casaco bonito que dê pra gente usar? Ah, tem esse treco aqui, não Acessórios São um óculos ah, Gente, não ficou lá essas coisas assim, né? Mas vamos procurar nosso cabelo cor pluma Finalmente está aqui Será que não tem nenhum acessório meio Pra colocar Maquiagem, eu não sei se vai ter até por causa do meu nível, né Essa daqui é... Essa daqui tá mais puxada pro roxo, né Poxa, gente, não sei Dá pra escolher também, né Não dá? Não tem um filtro aqui em maquiagem? Ué, eu achei que tinha Eu acho que esse tom tá muito escuro Realmente eu acho que é mais puxado pro vinho Ou esse batom ou essa maquiagem inteira nem enxerga direito Aqui está, galera. Ué, gente, cadê meu visual? Achei. Poxa, não pude nem dar o nome, né? Aqui está o primeiro visual da nossa série de looks monocromáticos. Nosso visual vinho, né? Achei que ia um verde, alguma coisa de primeira. Nossa, não sei. Eu gostei até essa, essa bolsa, mas não tinha muitas opções de bolsa, né? está, Espero que vocês tenham gostado. Está lançado o desafio para vocês também. Vão lá no meu post do Trend Fashion e comentem lá o look monocromático vinho de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, de compartilhar com sua casa de moda, etc, etc. E de dar uma olhada na minha lojinha de Joey e nos outros links que estão aqui na descrição. Tchau!